Boa noite, tudo bom? Se eu te falar, eu sou o Franco Curitiano, daqui do Leporace Todo mundo me conhece na zona leste, zona sul aí Aeroporto, Brasilândia, oeste, todo mundo me conhece Faz muitos anos que nós vivemos junto com o pessoal Nós somos humildes, eu tô aqui pedindo, certo? A gente vai apoiar o pré-candidato aqui, Paulinho Stradiotti, correto? Que é da direita aí Pra fortalecer a comunidade E ver se a gente corre, corre atrás aí Principalmente da parte do Leporácio, da ponte pra baixo Você entendeu? Pra gente ver se coloca Uma UPA aqui no Que tem vereador aí, que a gente votou Prefeito aí, que a gente votou aí Que a gente deu nosso voto de confiança aí Não foi correto com o porace, Da minha parte, você entendeu? Com o Leporácio desse tamanho aqui Certo? Os primeiros bairros de Franca aí é verdade, né? Que a gente mora aqui Muitos anos mais de, 40, tá mais de 43 anos, certo? Na frente, na frente. Aí o que acontece? Não tem uma UBA, certo? Eu tô pedindo aí, da minha parte, tudo que me conhece aí, você entendeu? E vai ter muita gente que vai me conhecer, que vai, vai no vídeo, esse vídeo vai pro Face. Eu tô pedindo um apoio pra gente, lá no claro, pré-candidato, pré Paulinho estradiote fechou? Tamo junto, galera! E olha, eu fico muito agradecido e honrado seu apoio, Fran. Tamo junto, corintiano. Tamo junto. E tamo junto tamo e tamo misturado. Junto. E ô, eu da minha parte, eu conversei com ele. Eu vou, nós a gente vai ter um grupo de Zap com o número dele diretamente. Se, até se ele tiver lá, que a gente vai colocar ele lá na prefeitura. É é da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, a gente vai ter um, o, o Zap dele, o número dele que alguma pessoa precisa de uma boca... É a transparência! Isso! A transparência pelo Zap é que eu vou estar sempre junto com vocês e vocês vão estar governando e tendo um representante junto comigo porque eu vou estar sempre presente através das... divulgar nas mídias sociais todos os atos de trabalho de segunda a segunda incansável, da, imparavelmente das 8 h até as 18 ok? tamo junto e vamos Cisturado. lá misturado e vamos pra cima Franca precisa Franca merece é que tá é. é bola pra frente que faz gol